Dando início aqui a resolução do problema 5 da aula de umidificação e desumidificação o problema descreve a seguinte situação uma torre de resfriamento é usada para resfriar 20 quilos por segundo de água a 45 graus até 29 graus então vai entrar água a 45 graus, água quente e essa água precisa ser resfriada até 29 graus numa vazão máscara de 20 quilos por segundo a temperatura de bulbo úmido do ar de entrada é 20 graus celsius com correspondente entalpia de 72 kJ por quilo de ar seco decide-se usar 30% de excesso de ar sobre o fluxo mínimo de ar então a gente tem aqui uma relação de condição operacional ah, então o, a, o fluxo ou a vazão de gás ela vai ser função do fluxo mínimo de gás né? no caso, nesse caso a mistura ar-vapor ah, então definindo o fluxo mínimo, a gente consegue definir o fluxo operacional com base nesse percentual a mais, ou seja, 1,3 vezes o fluxo mínimo de ar. Água de reposição é usada a 10 graus. Dados experimentais mostram que o valor de KyA é estimado em 1,25 kg por segundo metro cúbico. Desde que o fluxo mínimo de gás e de líquido sejam de pelo menos 2,2 e 2,5 kg por segundo metro quadrado, respectivamente. Isso quer dizer o quê? Que o coeficiente global volumétrico de transferência de massa para o gás ele pode ser considerado igual a 1,25 kg por segundo metro cúbico, desde que seja garantido que a gente vai ter no mínimo 2,2 kg. De gás por segundo metro quadrado e no mínimo 2,5 kg por segundo metro quadrado tá, de água para esse caso. Ah, ou seja, valores maiores que esses fluxos, com certeza vai nos dar garantia de que esse coeficiente é aceitável. Estime a altura e o diâmetro da torre, são fornecidos os dados de equilíbrio do sistema água Então, o sistema ele fornece dados de temperatura do líquido em equilíbrio com o gás que apresenta uma determinada entalpia. Tá? A gente tem aqui a organização dos dados do problema, onde a gente chama de índice 1 a base da torre índice 2 o topo da torre. Entra 20 kg por segundo de água. A gente vai fazer a primeira consideração, é que a gente vai ter uma vazão praticamente constante, já que a água que vai evaporar, é, que vai sair com gás no topo da, da torre, é uma vazão, muito um percentual muito pequeno. Né? Varia de 1 a 2% né? em média. É, considerando que seja vazão constante, a gente pode trabalhar com uma vazão L ponto igual a 20 kg por segundo constante. Tá? É, o problema diz também que a, o fluxo ou a vazão de gás ela é função do fluxo mínimo. Então, o nosso objetivo aqui, no primeiro momento, vai ser definir qual é esse valor do fluxo mínimo. A partir dele, a gente determina o fluxo operacional. É... A entalpia do gás entra de entrada de 72 kJ por quilo de ar seco e a temperatura de bulbo úmido 24 graus Celsius. Bom, o que, que a gente tem aqui? Né? A gente tem um ponto que é fixo, a gente tem esse ponto que é dado, no problema, então, o problema diz que a água tem que ser resfriada até 29 graus e que o gás entra com uma entalpia de 72 kJ por quilo. Em relação ao ponto 2, que é o meu segundo ponto operacional, eu só tenho informação sobre a temperatura de saída, ou melhor, temperatura de entrada da água. A água vai entrar a 45 graus, só que o gás que vai sair dessa torre, eu não sei qual é a entalpia dele. Aí ah, eu preciso determinar o fluxo ou a vazão de gás para definir, é, ou melhor, definir o fluxo mínimo né, de gás para que a gente consiga definir o fluxo operacional. Aí ah, com o fluxo operacional a gente determina esse valor facilmente. Bom, com o que temos de dados, né? a gente tem o problema fornece dados de equilíbrio, a gente tem como fazer um ajuste dos pontos que foram dados no problema né, e obter uma equação. E a gente obtém aqui uma equação com uma, um coeficiente de correlação bem interessante. Né? O valor próximo de 1, um, inclusive. Tá? Esse valor aqui, foi, foi é, essa equação foi definida com os dados no Excel. Foi feito um ajuste desses pontos que foram fornecidos no problema. Tá? Esses pontos podem ser encontrados em qualquer livro. Né? Onde se tem um, em apêndices de livros que relacionem é, equilíbrio. Tá? A gente tem aqui no gráfico, então uma linha de equilíbrio, e a gente vai ter uma linha de operação que a gente não sabe qual é a posição dela. O que a gente sabe é que o ponto 1 um é fixo. Esse ponto ele já é dado no problema. Ah, esses valores eles não podem ser manipulados, não podem ser alterados. O meu ponto 2 é que eu não sei a posição dele, mas eu sei que ele está relacionado com a temperatura de 45 graus. Então, a temperatura é aqui embaixo, a gente teria uma vertical, e esse meu segundo ponto, ele pode oscilar sobre essa linha aqui vertical, tá? Para definir esse ponto operacional, eu preciso saber o ponto correspondente ao fluxo mínimo. Como é que eu obtenho esse fluxo a reta correspondente ao fluxo mínimo? Eu obtenho, né, é correspondente à inclinação em que a gente vai ter uma reta que vai tangenciar a minha linha de equilíbrio. Tá? Então, a minha linha de operação, eu não sei qual é, tá? mas eu, se eu for subindo esse segundo ponto aqui, eu posso subir ele no máximo até um determinado ponto em que eu vou ter uma linha que, partindo de 1, um, que é o ponto fixo, essa linha vai tangenciar a linha de equilíbrio. Tá? Então, aqui a gente teria, nesse ponto de tangência dessa linha, a gente vai ter, o ponto de estrangulamento, que é o ponto onde a torre para de resfriar a água na, até a temperatura que eu desejo. Tá? A linha de operação, pelo balanço de energia, a gente sabe que o coeficiente angular é dado por L, Cp do líquido, dividido pelo fluxo de gás, por G. Tá? À medida que eu diminuo o meu fluxo de gás, eu aumento esse coeficiente, ou seja, eu aumento a inclinação. E eu vou diminuindo, diminuindo, diminuindo o fluxo de gás até que essa reta, ela se encontra tangente à linha de equilíbrio. E esse é o ponto máximo de deslocamento em direção à linha de equilíbrio que a linha de operação pode ter. Tá? Se eu determino qual é essa inclinação, eu sei qual é o meu fluxo mínimo de gás. Tá? A gente poderia fazer isso diretamente no gráfico. Se eu tenho um gráfico né, que é estratificado, o que, que vai acontecer? Né, se a gente tem um gráfico que, que visualmente a gente consegue fazer uma leitura, eu posso simplesmente traçar uma reta a partir do ponto 1 e fazer a leitura no ponto de tangência dessa linha tá? e definir qual é esse ponto de estrangulamento é, graficamente, mas a gente vai fazer aqui a resolução analítica. Tá? Como é que a gente faz isso? A reta que vai tangenciar essa linha de equilíbrio, ela é uma reta de coeficiente angular m. Tá? A gente fez aqui o ajuste dos pontos da linha de, de equilíbrio e obteve esta equação, a equação da linha de equilíbrio. O que acontece se a gente deriva essa equação? Né? Ao derivar essa equação, a gente vai obter... Um coeficiente angular da linha que vai tangenciar essa, esse modelo aqui, essa função. Tá? Então, derivando a equação, a gente chega na equação A. Tá? Então, essa equação A é, na verdade, o, a inclinação da minha linha de operação quando eu tenho o fluxo mínimo. Certo? Vamos guardar essa equação aqui. Precisamos definir o ponto tangente, tá? porque aqui, ó M... Ficou em função de TL. TL é um ponto que vai tangenciar, né, é o ponto que está sobre a linha de, é, tangente e sobre a linha de equilíbrio. É o único ponto em comum entre essas duas linhas. Tá? A linha de equilíbrio, que seria essa linha azul, e a linha de operação. Eu não sei qual é esse ponto. Tá? Então, vamos deixar a equação guardada ali. É, Para resolver essa, esse problema, a gente vai precisar é utilizar um sistema de equações. Tá? Então, se a gente for montar uma equação genérica tá? para a inclinação da linha de, de, de operação no fluxo mínimo, a gente teria o quê? HY é igual a M, que é o coeficiente angular, vezes TL, que seria o meu X, mais um coeficiente linear, que a gente vai chamar de B. Tá? Igualando essa equação B com a equação da linha de operação, a gente chega na equação C. A gente simplesmente igualou os dois termos. A gente tem, fixo, né, foi dado no problema, o ponto 1. Esse ponto 1 ele pode ser substituído na equação B, tá? e a gente pode utilizar a equação A, que considera M em função de TL, nesta mesma equação. E com isso a gente vai chegar na equação D. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, a equação dela já fica em função né, B, em função de TL. Então, aqui, aqui, aqui a gente agora já tem três equações, temos três incógnitas. É o que a gente precisa para resolver o problema. As incógnitas são TL, M e B, que eu não sei. Tá? A gente pode fazer o um sistema entre essas equações. Né? Então, substituindo a equação A e a equação D na equação C, a gente vai chegar numa função quadrática que vai me dar duas raízes. Uma delas vai satisfazer o meu problema. Nesse caso, é a raiz de TL2'', que seria 40,1 graus. Ah, não pode ser o 17,8, porque ele está até fora da, do limite referente é, à, à temperatura do líquido que a gente poderia encontrar. Né? A menor temperatura é 29 graus. O que acontece? Né? Esse ponto de 40,1 é o ponto comum à minha linha de operação, tangente à linha de equilíbrio e a linha de equilíbrio. Né? Ou seja, é um ponto único. É o único ponto onde a gente tem o encontro dessas duas linhas. Então, se eu substituo essa temperatura na equação da linha de equilíbrio, a gente obtém a entalpia correspondente para o ponto de estrangulamento, que é 168,26 kJ por kg de ar seco. Tá? Então, aqui agora, nosso problema já está encaminhado para a gente definir o fluxo né, ou a vazão de, de gás operacional. Para isso, a gente vai precisar agora definir qual é o g mínimo. Tá? O g mínimo, a gente viu que ele vai ser obtido na máxima inclinação da reta, né, da linha de operação. L é dado, cp é dado, esse coeficiente eu tenho como determiná-lo. Né? A gente pode determinar a tangente do ângulo, seria... ΔH por ΔT. Né? Pegamos dois pontos, a gente substitui esses dois pontos que nós já temos, que seria o ponto tangente, 168,26 e 40,1, e o ponto 1, que a gente tem, que foi dado, 72 e 29, obtendo, assim, uma inclinação ou um coeficiente angular de 8,67. Agora, a gente pode substituir esse valor na equação para obter g mínimo. Tá? obtendo um g de 9,66 kg por segundo. O problema diz que é usado 30% em excesso em relação ao fluxo mínimo, né, ou à vazão mínima. Considerando que essa torre ela seja com uma área de seção transversal constante, a gente pode tratar vazão e fluxo sem nenhum problema. Tá? Até porque aqui ó, a gente cortaria as unidades de metro é, de fluxo com fluxo e daria no mesmo em relação a vazão máxima. Ah, então, considerando esse 30% em excesso, a gente vai operar então essa torre com uma vazão máxima de 12,56 kg por segundo. É, agora, basta a gente, através do balanço de energia, obter a nossa linha de operação considerando o fluxo de gás operacional, que é 12,56. Tá? Então, aqui seria a equação da linha de operação. Tá? agora é possível a gente determinar o ponto exato né, de funcionamento dessa torre, porque a gente tem uma equação que relaciona a entalpia do gás com a temperatura do líquido, na condição operacional, substituindo a temperatura de 45 graus, que é a temperatura de entrada da água, a gente obtém a entalpia correspondente, que nesse caso é 178,8 kJ por quilo. Então agora a gente tem os dois pontos operacionais, e a gente pode plotar esses pontos no gráfico. Tá? Aqui termina, então, a primeira parte da resolução do problema.